Chegou e principalmente aqui em Brasília chegou com muita força. E eu sei que em outros lugares do Brasil também tá fazendo bastante frio, menos no nosso Nordeste, bonito, maravilhoso, que pra mim, pelo menos, nunca faz frio. Porém, em alguns lugares está sim fazendo muito frio. O inverno tá chegando, tá batendo na nossa porta. E eu não sei se você é assim, mas eu, pelo menos, tenho algumas essências que eu basicamente chamo de essências sazonais ali. Essências que eu só gosto de fumar em determinado tipo de clima, em determinado tipo de época do ano. E para mim, o inverno é o que mais representa isso. Tem algumas essências que se eu não fumar no frio, já dá aquele ranço, já dá aquela angústia. Não é bom. Aquelas essências mais voltadas a sobremesa, umas essências mais doces. E eu espero até essa época para conseguir degustá-las da melhor forma possível. Claro que sempre tem a famosa menta que a gente taca lá no hoste para conseguir fumar as nossas essências favoritas, mas essas essências com certeza funcionam muito melhor no friozinho, elas abraçam, elas aquecem. Então hoje eu vou mostrar para vocês, vou passar aqui para vocês o meu top 10 essências de inverno. Claro que é uma lista voltada para o meu gosto, mas eu tenho certeza que também vai caber aí no gosto de muita gente e serve como sugestão. Vocês também podem completar essa lista de outras formas, mas ficam aí essências maravilhosas para fumar no inverno, para fumar no friozinho, para abraçar. Então, bora para esse vídeo, vamos ver essas essências, conhecer um pouquinho mais do que, que eu gosto de fumar nessa época. O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu, tá e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. Então, bora para essa lista top! Bom! Sem mais delongas, vamos abrir essa lista aqui com chave de ouro, mano, metendo o pé na porta, porque vocês sabem que aqui a gente não gosta de coisa fraquinha, coisa de boa, a gente gosta mesmo é da potência, é do sabor, e a gente começa com uma sobremesa deliciosa, uma sobremesa complexa, que com certeza vai caber aí no paladar de muita gente nessa época de frio. E eu estou falando da Nai Tiramisu. Sim, Tiramisu, é, que é uma iguaria, uma sobremesa é, italiana, que leva biscoito, café, creme, é uma sobremesa bem complexa, de várias fases, é uma essência muito gostosa para se degustar no inverno, uma essência ali que tem o um, tem um chocolate, o gosto do café, do chocolate, do creme, uma essência bem cremosa, bem é, potente, encorpada no seu sabor, que, particularmente para mim, não dá de jeito nenhum para fumar no calor. Menta, no meu caso, não encaixaria, não salvaria essa essência, porém, no inverno, ela é maravilhosa de se fumar. Bom, chegando no nosso top 9, né, subindo essa lista, e, bom, se você acompanha esse canal já faz um tempinho, você sabe a minha paixão... A minha é, devoção maravilhosa às essências cítricas. Sim, eu adoro essências cítricas. São minhas essências favoritas. E eu não poderia deixar de colocar uma essência cítrica aqui. Mas, Assim, você falou que seria um top 10 de inverno, de sobremesa. Essência cítrica cabe muito mais pro verão, para aquela questão badalada de praia, de piscina, aquele calor, botar um limãozão. Tem diversas essências aí no mercado que cumprem bastante o papel de serem essências doces, serem essências voltadas para sobremesa, né pro gosto de sobremesa, porém são essências também cítricas. E hoje eu estou falando aqui no meu top 9 da Limone Creme limone crema limone creme também uma essência aí é da nai que é uma marca que eu gosto bastante uma marca aí de fumo de caixinha muito gostosa que junta aí o creme o limão voltado realmente para uma torta de limão então é essência que cabe muito no inverno uma essência que abraça uma essência que tem um sabor muito gostoso e uma essência cítrica também por ter o limão mas com certeza é uma essência doce que cabe muito para o inverno. O próximo item da nossa lista é uma essência, um sabor que está presente em diversas marcas. Diversas marcas já fizeram a sua tentativa de chegar no melhor sabor. Eu aqui estou falando da Dulce de Leite da Desval. A Desval, essa marca sueca, que chegou aí no mercado brasileiro já tem um tempinho e já encantou os corações de diversas fumetinhas aí pelo país. É um doce de leite bem encorpado, bem cremoso, muito gostoso, uma potência bem grande no sabor. É um tabaco caramelo, um tabaco padrão ali do mercado e é uma essência muito gostosa, muito boa. Hoje em dia já tem um fumo de caixinha de 50 gramas. Mas fala aí pra gente, você já fumou outras doces de leite? No sétima posição do nosso ranking é muito falado. Estamos falando de café e café, como assim como a doce de leite, é uma essência que é explorada por diversas marcas, diversas marcas. Temos aí a saudosa Turkish Coffee da Roman, que é um dos cafés mais conhecidos aí para a galera que já fuma há mais um tempo. Mas é um café, um dos meus favoritos, mas é um café muito difícil de se achar. Por isso, a sétima posição eu venho com café maquiato da Zig. A Zig é uma marca que na sua proposta não tem uma potência muito forte é, de tabaco, porém uma essência com muita presença de sabor. É uma marca com muita presença de sabor e a café maquiato está na nossa lista por causa disso. Um café muito gostoso, realmente é um café mais puxado ali para o amargo, pra, realmente para o gosto de café e é uma essência maravilhosa para você provar. Se você ainda não provou, Prova e deixa aí nos comentários o que você acha dessa essência. E agora a gente vai falar de outra essência que por muito tempo foi muito complicada de se achar e é uma discussão muito grande sobre realmente o gosto dessa essência, sobre a fidelidade, porque eu estou falando da Spice Chai da Fumari. Uma essência de um chá? Um chá indiano? Um chá com especiarias? cravo, cardamomo, canela, enfim, é uma essência muito complexa que cada um aí vai ter uma percepção e é uma essência que eu odeio fumar no calor, é impossível pra mim, ela é realmente muito, muito, muito forte. Porém, se a gente fumar no inverno, realmente dá para degustar. E é uma essência muito diferente, ela quebra o paladar. Você que gosta dessa questão de especiarias, é uma das essências mais diferentes aqui do nosso top 10. Então vale muito a pena você procurar essa essência se você nunca fumou. Bom, agora vamos falar de coisa séria. Chegamos no nosso top 5. O momento em que as coisas começam a ficar um pouquinho mais pesadas, principalmente pra mim. Essências que realmente... As essências que eu vou falar aqui pra vocês, eu tenho na minha casa, não pode faltar. São essências que, inclusive, eu acabo degustando, sem ser no momento de inverno, porque realmente são essências incríveis, que eu amo de paixão. A primeiríssima dela, Welsh Cream, da Tangier. É um creme gaulês, é, um... é pipoca, é manteiga. Bom, é realmente difícil de a gente descrever a Welsh Prima. É uma essência muito única, é uma essência muito diferente, eu não faço ideia do que é creme gaulês, não pesquisei aqui pra eu trazer pra vocês, desculpa, porém é uma essência que eu gosto muito, tem um sabor amanteigado, um sabor muito potente, é um sabor que preenche, é realmente uma essência que é até, por exemplo, é difícil você fumar mais de um roche dela, porque realmente é uma essência muito forte no sabor, muito potente na, no tabaco, enfim, em tudo. Bom, a próxima essência que eu vou falar aqui é uma essência que pertence a uma linha que, particularmente, eu acho uma das linhas mais interessantes é, de essências que existe. É a linha de Natal, da Start Now. Eu coloquei a que eu mais gosto, que é a Vanilla perfeito. É basicamente um biscoitinho de baunilha e, no sabor, basicamente baunilha. Baunilha, aquela questão da massa, de você estar ali comendo um biscoito de baunilha, é uma essência muito gostosa, que cai muito no meu paladar. Chegamos agora no nosso top 3, um top 3 é, recheadíssimo, forte, de peso, com duas essências da Tangiers e uma essência da Adalia e é dela que vamos falar agora. No top 3 nós temos leite da Adalia e é basicamente leite, lembra muito baunilha, é um sabor bem... É amanteigado ali, bem realmente puxado pro leite, é bem diferente do que a gente está acostumado. E eu coloquei ela no meu top 3, principalmente porque é uma das essências mais coringas quando se trata de essências de inverno. Por essa variedade que ela pode alcançar, ela precisa estar nesse top 3. É uma essência realmente muito, muito, muito interessante. Bom, chegamos agora no nosso top 2 e para esse top 2 eu vou falar as duas de uma vez, porque realmente eu não consigo decidir qual delas é melhor. Com certeza a Lana que nem viu minha lista, se tivesse que chutar, chutaria essas duas essências. E eu estou falando de Cocoa da Tangiers e Horchata também da Tangiers. Claro que Horchata a gente tem, outras essências que trouxeram esse sabor. Tem Viva la orchata da Azuri, tem orchata da Dália. A Cocoa da Tangiers, muito fácil, muito tranquilo, muito é, fácil de explicar. Cocoa, cacau. Ponto. É, pra mim, a única essência de chocolate possível, realmente só chocolate. Outras marcas têm também esse sabor de chocolate, mas eu não encontro, em... eu não gosto. Realmente eu odeio chocolate, pra mim, ou é cocô ou não é. Porque realmente a cocô, na verdade, não é aquele chocolate ao leite. Você pode botar leite da dália, Fica chocolate ao leite, talvez? Não sei, nunca provei. Mas a cocô é aquele chocolate realmente amargo aquele chocolate voltado pro 70% cacau, o chocolate dos padrezinhos, chocolate em pó dos padres, vocês estão ligados? E a horchata... Ah, horchata! Chata, Vem, horchata! Venha! Puta que pariu! Deus mandou Orchata e o capeta mandou ao mesmo tempo, assim, ó, e juntou em mim. Toma, filha da puta! Horchata é uma bebida mexicana que consiste em arroz, canela, leite e, enfim, né, cada região lá vai habitar alguma especiaria, alguma coisa, mas no geral é isso. Comparam muito com o famoso arroz doce, né, por ser uma bebida que leva arroz, mas o Orchata é uma essência incrível, maravilhosa. Bom, e finalizando essa lista, finalizamos mais um vídeo aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, mais uma vez eu falo, essa é a minha lista, e é muito legal que vocês também façam a lista de vocês e compartilhem com a gente. Então deixem aí nos comentários qual é a lista de inverno de vocês. Quais são aqueles fumos deliciosos que vocês amam fumar no frio. E outra coisa que vocês devem fazer, que vocês se esquecem muito, vocês têm que fazer, é deixar o like aqui, que isso ajuda demais a gente. O YouTube entende que esse vídeo é de relevância para passar aí pra galera, pra gente estar tá ajudando sempre nossa comunidade do Arguile. Se inscrever no canal, agora a gente tem dois vídeos por semana, dois vídeos por semana maravilhosos. Espero que vocês estejam gostando, né, agora que a gente está tendo esses dois vídeos semanais. Também se inscreverem nas nossas redes sociais, porque estão com conteúdos também incríveis. Agora toda semana também sai conteúdo lá no Instagram e lá no Facebook. Então sigam lá no Facebook, se inscrevam no sigam no instagram, sigam no facebook, curtam a página é, pra vocês acompanharem e não perderem nenhum conteúdo a gente soltou aí alguns conteúdos bem legais, incluindo esse lindão aqui maravilhoso que vocês estão vendo, que é o Rover. então se vocês não sabem o que é esse, essa coisa linda aqui, que de vez em quando aparece nos nossos arguilhos vai lá no nosso instagram que a gente tem um videozinho explicando direitinho o que que é esse meninão e é isso, muitíssimo obrigado é, por todos que viram esse vídeo até aqui. E falou! Falou!